Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de eu desenhando uma bad girl. Eu sei, eu nunca desenhei nada aqui no canal, nunca mostrei nenhum desenho meu Acho que vocês nem sabiam o que eu desenhava, mas sim, é, eu desenho Não é aquela lá aquelas coisas maravilhosas, né gente? Mas eu tô me esforçando pra melhorar cada vez mais, cada dia mais e nesse desenho aí eu fiz uma bad girl, como eu já falei e Que é uma menina triste, se vocês não sabem o que é Eu já desenhei uma bad girl Só que eu não gostei muito, depois no final do vídeo eu vou mostrar ela pra vocês A primeira que eu desenhei E eu não gravei Aí agora eu resolvi recriar ela e gravar, entendeu gente? E é isso aí, eu tô fazendo aí o um esboço primeiro, né? Que é um círculo meio... Meio... É, como eu posso dizer, eu não sei dizer direito, gente. eu não sei explicar essas coisas direito pra vocês se, se vocês forem desenhar, pesquisem aí no Youtube, entendeu? Porque eu não sei explicar direito não E também eu faço do meu jeito, né gente? Eu não sou profissional Então é isso, eu tô fazendo aí o esboço Aí tô fazendo a linha do meio do rosto E, gente, se vocês gostaram já do tema do vídeo Que eu tá desenhando aí Já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá, gente? Pra, pra, pra nos ajudar Que falta poucos instintos pra gente bater 200 Aí, gente, eu acelerei o vídeo por causa que eu tava fazendo Meio que o corpo dela Não é exatamente o corpo dela Mas é meio que o corpo dela, né? E é só pra não ficar uma cabeça pura, sabe? Uma cabeça flutuante Daí eu tava desenhando o corpo dela entre aspas e aí eu acelerei por causa que eu tava demorando muito sabe eu demorei muito pra poder fazer esse negócio aí gente demorei muito aí eu fiquei pagando refazendo pagando, refazendo pagando refazendo até que uma hora eu consegui gostei gente que não sei porquê mas não tava indo não tava indo não tava indo mas aí eu Aí eu acelerei o vídeo, né, porque eu tava indo muito rápido Aí eu botei a cabeça na frente, gente, pra variar, né Eu, que eu nem, nem tinha percebido que eu tava com a cabeça na frente, gente Você me perdoa, por favor Mas eu nem tinha percebido que eu tava com a cabeça na frente Aí, aí, com o cabelo na frente, né, no caso Aí eu, pense, aí eu, eu comecei a fazer o olho Olha, gente, também era uma coisa que eu demorava muito pra fazer, apagava, refazia, fazia, apagava, e demorava muito pra fazer, sério, era a coisa que eu mais demorava, eu demorava muito, sério. Mas aí, agora, eu já, nesse desenho aí, eu, eu fiquei muito impressionada comigo, porque eu fiz, sabe, rápido, sabe, eu fiz muito rápido, e eu tava com a cabeça na frente de novo, né, porque... Gente, se vocês repararem que às vezes corta e já aparece alguma coisa pronta do olho, assim... É por causa que eu cortei, por causa que tava com a cabeça na frente. Então nem dá pra ver o que, que eu tava fazendo no papel eu cortei, né? Porque eu tava com a cabeça na frente. São algumas partes que eu deixei com a cabeça na frente mesmo. E aí... Aí é isso, gente. Aí eu tava aí, ó, fazendo o olho. Gente, vocês viram, eu fiz muito rápido o olho. Eu, apa eu cortei um pouquinho de quando eu tava com a cabeça na frente mas eu, eu ainda acho que eu fiz muito rápido esse uso fiquei muito feliz que eu consegui fazer rapidinho e eu tava fazendo, gente gente, eu vou gravar um vídeo aqui pro canal de eu mostrando os meus desenhos que eu já fiz, sabe? desde os mais profissionais, sabe? os antigos, quando eu era pequena, nada... não, né, gente? não é assim os melhorzinhos, né, que eu comecei a fazer. E eu Olha a cabeça na frente. <risos> Ai gente, me perdoe Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desenhando, então eu não tava. Eu só fui perceber depois quando eu fui desenhar a sobrancelha. Que eu percebi. Ai, gente, aí eu já tinha desenhado os cílios, é, o olho. É... Aí agora. Aí eu já tinha desenhado o olho completo, eu acho, né? Mais ou menos, porque faltava um ponto ali que eu ainda ia desenhar, que vocês vão ver no final do vídeo. Aí eu passei pra sobrancelha, que também eu demorei um bocado, porque sobrancelha é uma coisa que eu demoro um pouquinho pra desenhar. Por causa que quando elas já não ficam muito igual uma a outra, dá pra reparar, sabe? É uma coisa que a gente olha assim e fala, não, não tá igual, sabe? Quando não tá igual, a gente olha e fala, não tá igual. Sobrancelha é assim. Uh, mas quando tá igual, a gente olha, tá igual, entendeu? Então é muito difícil deixar ela igual, uma igualzinha a outra. Isso eu acho que ninguém consegue, né? Mas eu sempre tô tentando deixar igualzinha, sabe? Pra eu ficar bom, né? Pra eu ficar bom no desenho e pra eu olhar e gostar, sabe? Eu olhar e gostar. Porque tanto quanto é difícil deixar as sobrancelhas iguais na vida real, quanto também no desenho, né? No desenho eu acho que é mais difícil ainda, não sei. Deixem aí nos comentários, é mais difícil deixar a sobrancelha igual na vida real ou no desenho? Comentem aí, gente, eu acho no desenho, mas ok. Aí eu tava tentando deixar, eu tinha gostado... Gente, é sempre assim, quando eu desenho ou é olho, ou é sobrancelha, ou é na, não, nariz, não, ou é boca. É sempre assim, quando eu desenho um, eu fico... Eu gosto muito, e aí eu desenho outro e não gosto. Aí eu fico tentando refazer, refazer o outro, até ficar pelo menos igual um pouco ao outro que eu gostei, sabe? que tipo, a outra série que eu fiz ali, do... aqui olhando assim na câmera, do lado esquerdo, né? Mas na vida real, do lado direito. Mas olhando assim no vídeo, é o nosso lado esquerdo aqui. Essa sobrancelha do lado esquerdo, eu tinha gostado muito, sério. Aí eu fui tentar, fiquei ali um tempão tentando fazer a outra igualzinha Tanto que eu até cortei um pouco do vídeo Mas foi só um pouco mesmo Que eu tava fazendo sobrancelha Porque senão eu ia ficar, né, muito grande Eu e ali tentando fazer a sobrancelha, né gente ah, mas, mas aí ok Eu fui, fiz, fiz até uma hora que eu gostei, né Gostei, com X Gostei Mas aí eu fiquei ali apagando, refazendo ah, gente, eu ainda não tô pintando os meus desenhos Por quê? Por causa que eu ainda, eu ainda tô esquecendo de comprar marcador cor de pele, gente Eu preciso comprar marcador cor de pele Porque eu tenho de outras cores Roxo, azul, vermelho Pra me pintar Mas o, o principal que é cor de pele, eu não comprei Ai, que inteligência, muito inteligente Essa tá princesa aqui, gente <risos> Gente eu não comprei marcado cor de pé. Mas ali, amanhã. Que no, caso, que no caso. Eu não, eu não sei explicar. A, ó, eu vou postar esse vídeo sexta-feira. Que no caso aqui pra mim é amanhã. Pra vocês é hoje. É, pra vocês é hoje. Mas pra mim é amanhã. Aí, é. E eu tô gravando hoje. Que eu vou postar amanhã. É, gente, é, é isso aí mesmo. Então, aí eu amanhã eu vou sair. E, e vou ver se eu compro o marcador de cor de pênis Eu esqueço, eu esqueço que eu vou lá no centro Que eu vou pra comprar essas coisas assim De desenho, esse lápis Que é um lápis especial Especial? Não é um lápis especial É um, é um lápis mais apropriado, né? Pra desenho Eu tenho um lápis que é mais apropriado pra desenho E um outro que é... Que não é muito apropriado, pra desenho, que é um lápis no qualquer, normal, que eu peguei aqui em casa em qualquer lugar aí e ele é mais fino então eu uso ele pra fazer o olho pra fazer... é, acho que é só pra fazer o olho mesmo e o resto eu uso com o primeiro lápis que vocês viram aí né gente é, que é o mais apropriado então essas coisas, lápis, essa borrachinha pequenininha branca aí, que é o que eu tô apagando agora é... os marcadores as canetas, é tudo mais apropriado pra desenho, né, gente? Aí eu preciso comprar marcador cor de pele, porque até agora eu esqueci. Mas enfim, tô falando, tô falando, então por isso que eu não, não pinto, tá, gente? Aí quando eu comprar, eu vou começar a pintar, pintar todos os desenhos que eu já fiz, né? E é tudo. Não vou tentar não pintar muito não, né, porque senão vai gastar... <risos> Eu tenho pena dessas coisas, sabe, mas eu vou pintar os meus desenhos depois E aí eu posto aqui no YouTube ou no meu Instagram ou em qualquer lugar pra vocês verem, tá? Aí eu já terminei a boca, eu fiz ela com aquela linha no meio pra baixo Por causa que é uma bad girl, uma menina triste, né? Então eu fiz com a boca tipo chorando assim, com a boquinha pra baixo, né? Tipo, de becinho, tô brincando gente Mas tipo isso mesmo e ali meu cabelo na frente de novo Mas, gente, quando eu comecei a fazer a sobrancelha Eu já tinha percebido que eu tava botando cabeça na frente, né Aí eu parei Mas é só de vez em quando assim que eu apareço sem querer Mas é bem pouquinho, que eu já tinha percebido depois Aí eu fiz a boca, né, com... pra baixo Fiz o olho Ali eu não sei É, eu tava fazendo ali os cílios de baixo, eu acho que Ah, não, eu tava fazendo os cílios de baixo e a linha d'água de baixo, e tava fazendo a lágrima também. Por causa que a lágrima é, não sei, eu tava fazendo a lágrima no final, assim, não tem mais nada pra lá, não, de lágrima. Eu tava fazendo a lágrima ali, aí eu acelerei o vídeo, gente, aí eu acelerei agora. Hum. Ai, tô ficando rouca Mas, é, eu acelerei o vídeo ali Porque eu tava apagando, apagando, refazendo Muitas vezes, eu acelerei, gente Pra não cuidar pra vocês, né aí tá, já acabei O rosto A face dela, né Ai, tem um mosquito aqui Matei <risos> Ai, gente, bem aleatória, né Enfim Aí eu já fiz a sobrancelha, o olho, o nariz e a boca O nariz não tá dando muito pra ver aí, gente Mas no final do vídeo eu vou mostrar ela completa, assim Perfeitinha, devagarinho, pra vocês verem Tá? Que aí vai ficar mais detalhado Aí eu tava fazendo a choker dela, que eu sofri um bocado pra fazer A choker, gente, eu sofri um bocado É por causa que, gente, a gente vai aprendendo, né? Quanto mais vezes a gente vai fazendo as coisas, a gente vai aprendendo os detalhes, tudo, o que que tá errado. Então eu sofri um pouco com a choker, mas era por causa que eu... Eu não sei explicar, gente. Mas aí depois, eu com a caneta, eu consegui dar um jeito de ficar boa, sabe? Não ficar torta, podemos dizer assim. Aí eu tava fazendo essa linha no meio da cabeça dela, que olhando assim, fica engraçado, tipo... O que tá acontecendo aí, Luísa? Tudo bom? Por que você fez essa linha na cabeça dela? E tá fazendo risco? O que, que tá acontecendo, querida? O que você tá fazendo? Tá estragando desenho? Não, gente, eu não tô estragando o desenho não. Graças a Deus, né? Porque isso seria bem ruim. Mas qualquer coisa tô de lápis era só eu apagar. Enfim. É, eu tô fazendo o cabelo dela. que Aquela linha ali, aquelas linhas ali pequenininhas... É a franja dela E aquela linha é a franja Enfim, aquilo ali é uma franja Tá gente é... Pra vocês não ficarem Com dúvidas, mas é uma franja Que eu tô fazendo E o cabelo dela eu tô fazendo curtinho É... Virado pro lado Sim, é, o cabelo curtinho normal Nada de virado pro lado gente Que é isso que eu falei agora, que eu nem eu entendi Mas tudo bem O cabelo dela eu tô fazendo um cabelo curtinho porque, sei lá, gente, pra mim cabelo curto combina com as coisas de bad girl, sabe? E franja também, eu acho que combina. É, gente, não tentei me entender, mas eu acho que combina. Tipo, é, cabelo cacheado, eu acho que combina com pessoas é, simpáticas, sei lá. Eu nunca vi ninguém que tem cabelo cacheado, seja. Mas, sabe? Alguma vilã de televisão, assim, cabelo cacheado Se vocês já viram, me contem aqui nos comentários, gente Porque eu nunca vi, não Sinceramente, eu nunca vi E eu tenho um cabelo cacheado, né? E eu não sou má também, gente Eu sou super dócil, super fofa, né? E, isso, não fofa de aparência, gente eu Tô falando fofa de... do jeito Mas, enfim Aí eu tava... Eu ralei um pouco também pra fazer esse cabelo porque eu não tava entendendo tava, tava parecendo um ovo cabendão Não tava entendendo o que, é que tava acontecendo Mas eu fui refazendo, refazendo, refazendo E aí eu, com o tempo eu fui refazendo eu até acelerei aí o vídeo Porque né, eu tava fazendo muitas vezes E depois eu entendi o que, é que tava dando errado E consegui consertar E eu fiquei muito feliz, é claro E... E aí a gente, é isso, gente eu Tava fazendo um cabelinho dela E... a gente, eu mudei do assunto que eu tava falando que a gente parece bad girl Cabelo, as coisas Mas é... é, é, é, é, é e, e, eita eu me Emolei toda. <risos> Mas é porque não tem mais nada pra falar, gente é, é, Eu vou mostrar no final do vídeo, como eu já disse É... O primeiro desenho que eu fiz dessa bad girl Que eu não gostei muito resolvi refazer e gravar pro canal Aproveitar pra gravar pro canal E vocês vão me falar qual ficou melhor a Primeira ou a segunda Tá? É, todo, eu perguntei aqui pra minha mãe, pro meu pai, enfim. E fa falaram que ficou melhor mesmo essa segunda que eu fiz. Eu também achei, gente. Por causa que é assim, né? A gente vai. A gente fez primeiro, aí eu vi. O que eu tinha errado, eu não fiz. Entendeu? Gente, então esse foi o vídeo. É, eu vou ter outro vídeo a parte 2 desse vídeo que vai ser. Vai ser passar uma caneta, né? E é isso. Um beijo, e Tchau!